Durante o abundante outono, muitos animais estocam gordura em seus corpos para suportar os rigorosos invernos das zonas temperadas. Para enfrentar a escassez de alimentos e as baixas temperaturas dessa estação, eles entram num estado de torpor chamado hibernação. Tal estado caracteriza-se por baixas temperaturas corporais e quedas no débito cardíaco e pressão arterial, entre outras modificações. Coordenadas pela Fisiologia do Hibernante. Muitos hibernantes podem permanecer dormindo durante toda a estação fria, enquanto outros acordam periodicamente para se alimentar, devido a algum grande resfriamento de seu sangue. No despontar da primavera, cessa esse estado de dormência com a gradual ativação do metabolismo normal, coordenado pela ação do sistema nervoso autônomo, preparando o animal então para um novo período de luz e fertilidade das florestas.